A galerinha do mundo de chuprei, aqui de boca cheia, desculpa. Ele era é o sua dama do Gesso falando, Quero apresentar pra vocês meu super, hiper, mega, engenheiro, calculista, Gustavo. Ele que me ajuda a fazer todos os projetos de chuprei. Então se você acha que eu faço tudo sozinha, eu não faço, Gustavo me ajuda muito. E eu tô aqui pra apresentar ele pra vocês e pra ele falar um pouquinho. E aí Gustavo, você começou a trabalhar comigo você, quando você era estudante. Comecei a trabalhar com você eu tinha tava no último ano da faculdade. O último né? ano da faculdade. Faltando um ano para formar. Tá fazendo mestrado agora. Agora estou fazendo mestrado. Tem quanto Faltando... tempo, Gustavo? Trabalhando com o Chefrem há quatro anos, né? Quatro anos. quatro anos. Quatro anos. começando em 2014, eu acho. Final de 2013. Né? É. Legal, hein? Vocês, né? Legal. Conta pra mim, Gustavo, O que, que você gosta de chuprema? Por que você acredita? Por que, que você realmente tá aqui assim buscando? Fala pra mim, o que, que você acha do show frame? Quer ter uma proposta imbatível que vai fazer você fechar todas as obras? Clica aqui embaixo. Bom, quando eu comecei a, já chegando no final da formatura, é, eu comecei a ver um sentido que eu queria trabalhar com aço, né? com aço, estrutura de aço, e depois quando eu fui começando a conversar com você sobre a na empresa, eu vi que o Show Frame era uma, uma ramificação da estrutura de aço, também extremamente interessante, sustentável, que englobava várias qualidades de uma estrutura de aço convencional, e agregando outros fatores também de sustentabilidade, de inovação, de construção a seco, então isso foi melhor assim, é, eu quero trabalhar com aço, e, é com, aço, junto... né? com, é, e com isso quando falo de chuva, eu falo, eu falar, eu falo pô, acho que isso aqui é, é a ideia também, isso, aqui isso, aqui é legal, é, é, isso é interessante também, acho que é uma coisa do futuro, uma coisa muito boa para se trabalhar, isso foi no começo, no já começo. tem quatro anos, é. agora depois de 4 anos, você continua acreditando mais, como é que tá, conta pra mim, é, o que, que você vê de visão, de... o que você acha que mercado assim, que tem que evoluir? O que, que você vê do mercado? A gente vê que no começo ainda tinha pouca gente, ainda estava bem no começo mesmo do sistema, pouca gente confiando no no frame, era muito mais drywall, só drywall, pelo começo a gente tinha poucas obras, umas obras menores, mas que com o passar do tempo cada vez mais foi vindo mais gente o sistema, você vê muitas empresas é, surgindo e mais gente trabalhando com você, é mais informação técnica surgindo, a CBCA com coisas também de é, manual sempre crescendo. Ah, eu sempre digo manual da CBCA, é, você, é, como engenheiro, livros, gosta? Gosta, é, sempre vale a leitura, é uma bibliografia muito boa. E com isso foi crescendo, você vê que eu acompanhei esse crescimento muito grande aí que está vindo do sistema e cada vez mais gente confiando né, no uso do, do Shield Frame com isso, possibilitando a gente fazer obras grandes e cada vez mais divulgar o sistema. para vocês como... saberem, Gustavo, tá? Ele fez todo o detalhamento de desenvolvimento e dimensionamento, tanto da torre de TV quanto do cinema, tá, gente? Olha só. Ousado, né? Você acha que ele não é ousado? Não olha pra cara dele. <risos> <risos> e eu vou te falar que o Gustavo tem uma qualidade muito legal, que ele é um engenheiro que vai na obra. Você vai conhecer diversos engenheiros calculistas e projetistas. Alguns vão, outros não vão fala pra mim Gustavo por que você acha importante esse engenheiro calculista na obra o que você acha o que mudou dessa percepção não, o cara por que você tem que... continua indo também é, né não o engenheiro o projetista não adianta ficar só no, no escritório né o cara tem que, tem que às vezes atenção. previamente é interessante você ter o contato com o um rapaz da montagem o um empreiteiro o um montador você sempre gosta de conversar com é, o montador conversar né? porque é ele que vai estar ali na linha de frente montando no sistema você tem que conversar o que que é mais fácil é, não conseguindo isso, você tem que ter uma experiência do, do feedback que veio de obras concluídas, você montou e ter um feedback do montador, do empreiteiro, falou oh, ó, isso aqui não deu certo, isso aqui, foi, isso aqui deu muito trabalho, isso aqui foi muito parafuso, isso aqui a gente demorou. E tem que ter esse feedback para os próximos projetos, você está sempre melhorando. É... Seu projeto é, o e fora né? isso Isso, digo, quando já acabou para os próximos projetos. Durante o projeto você tem que estar sempre indo na obra também verificando, tirando algumas dúvidas que ficaram, verificando Vê se o pessoal se está sendo tá executando o que você desenhou. Ver é, se estão entendendo, se está tudo indo conforme você planejou. ali E do, você acha que obra. as pessoas entendem fácil o projeto de chufra ou elas têm dificuldade? Olha, é um projeto bem feito, assim, é, com 3D indicando, tendo todos os detalhamentos. Um projeto bem feito é fácil de entender, né? é mas tem que, ter, tem que ter tudo, tem que ter um 3D de suporte, porque às vezes é muita peça né? é estrutural, sim. tem muita peça estrutural, o painel ele não pode ser é, verticalizado, invertido, né porque às vezes está ali o painel, o cara não sabe se põe assim, se põe... Então, que então que tem que estar no projeto indicando, ó, verticalizado assim... Quais são assim. os erros mais comuns que você já viu de montagem, assim É muita inversão de painel, né? que nem eu falei de o cara verticalizar o painel invertido, é, Treliça, às vezes, colocar invertida também, quando precisa que ela seja de determinada forma. É, deixa eu ver. é coisa, falha de. Detalhe, se detalhe alguma ligação aí não é feita na obra, o cara não viu. Aquela, do desenho, é, né? às vezes é bom, sei lá, faltou ali um, um detalhe de conexão. Geralmente é falha, muita falha de conexão, né? às vezes não vê uma, uma ligação que ficou faltando está fazendo mestrado. Conta pra mim o que, que você tá, vai desenvolver no seu mestrado. É, eu mestrado seguindo uma linha de raciocínio na UFRJ de é. estar está desenvolvendo muita laje. A ideia é ver, avaliar a laje seca com o uso do, do painel wall, do masterboard. É o quanto ele contribui no dimensionamento do aço. né? Você conseguir fazer um sistema misto, onde a compressão fique no, no painel de laje seca ao invés é. de ficar no aço. Né? Então tentar com isso reduzir o consumo de aço numa, numa laje. E você acha que isso vai ter sucesso? Acho que sim, né? a gente você acha que vai reduzir busca o aço? a ideia, é essa, usando o parafuso, ver a contribuição que tem nesse sistema misto, e reduzir um pouco o consumo de aço, né? E às vezes aumentar o desempenho da, da laje, então, que é o objetivo. Conta pra mim, tem muito estudante aqui em Potaluza que assiste a gente, que dica que você dá? Os alunos que querem fazer o trabalho final de steel frame, que querem começar a estudar steel frame, eu sei que passou por isso, o que você dá de dica para eles? A dica é estar sempre é, primeiro lendo, sobre o, sempre tendo um interesse dá grande, muito, estudando, lendo né? toda a bibliografia que tem no Brasil, de fora. Você, é você leu muita boa. tese, muita pesquisa. É, né? ler muita a tese, é muito importante, estar tá buscando dissertações, monografias de, é, ao longo do. E o principal, ir aos congressos, buscar interesse, ir atrás de gente e perguntar mesmo, incomodar, ir lá perguntar o ah, que, que é, é isso. Você cara de pau, né? É, tem que ser, tem que ser cara de pau perguntar e ficar, ah, eu sou estudante, quero saber mais, mandar e-mail. A gente recebe muito e-mail, né? Você responde eles com carinho. É, a gente manda responde, ah, tem alguma indicação, tem aqui, buscar material ah, e estar sempre sim. em cima do pessoal né, para buscar esse conhecimento. Quem já ah, fez, né? Então, se você era super curioso para saber quem me ajudava, porque eu não projeto sozinho, tá, gente? Lembrando, sou arquiteta, fiz mestrado, mas não também. isso, eu deixo claro para vocês. Procura alguém que saiba, procura alguém que estuda. Porque é muito difícil você saber tudo, você estudar tudo. Você sempre tem que procurar pessoas para te ajudar. E é isso que eu falo sempre, tá? Gustavo tá aqui. Queria apresentar eles para você, Gustavo. Com vergonha, dá um sorriso, Gustavo. Dá um sorriso para <risos> Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm dúvidas, deixa aqui embaixo. Se você tem algum comentário, se você tem um elogio para Gustavo, que fez dois projetos maravilhosos que a gente já mostrou, também pode deixar que ele vai gostar sua curtida, vamos curtir aqui o vídeo do Gustavo da né? Ibope pra ele se você não é inscrito, se inscreva beijinhos, tchau, tchau